Soltam pedras, agora reparem o que as pessoas de boa vontade fazem. Estão a ver aqui, as pessoas tiram as pedras que estão no meio do caminho e encostam-nas todas para que as pessoas não caiam. Isto são as boas ações que todo cristão pode fazer. Né? Nós podemos fazer boas ações com toda a facilidade.